gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi um pouquinho da reforma e da mudança da casinha que a gente morava aqui para esse apartamento. Esse apartamento é um pouquinho maior e nós mudamos algumas semanas atrás e foi uma experiência um pouquinho louca, é, mas bem especial. Então, eu quero mostrar para vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do canal Sapato Pelo Mundo. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo do tour pela minha casa, que foi a casa que nós estávamos morando provisoriamente e agora é, mudamos pra esse apartamento. A casa que nós morávamos era bem pequenininha, mas eu gostava bastante. Por isso eu vou sentir bastante falta é, do jardim, do ambiente mais de casa ao invés de, né, desse ambiente mais de apartamento, de de tomar cuidado com barulho, essas coisas assim. Então eu tenho estranhado um pouquinho, mas como eu já morei em apartamento no Brasil, pra mim não é tão difícil. Mas precisa de um tempinho pra gente acostumar de novo. Bom, pra dar entrada no processo de visto aqui da Dinamarca, nós precisávamos de um lugar um pouquinho maior. Tá aqui em cima nos cards o vídeo também que eu compartilho um pouco desse processo do visto e também você pode assistir depois desse vídeo, tá bom? Tudo aconteceu muito rápido. Nós vimos o anúncio no Facebook e aí, logo o Simon escreveu para esse rapaz, porque a gente já tava procurando um lugar mesmo, né? Então o Simão logo escreveu pra ele, e aí a gente achou, nossa, vai demorar uns três meses pra gente conseguir mudar e tudo. Então vamos começar a procurar e a escrever para as pessoas. E aí foi a mesma coisa com, esse, com essa pessoa. A gente achou que a gente teria que esperar uns três meses, que é o tempo que as pessoas esperam aqui pra sair da, do lugar que você tá morando. E a gente achou que nós teríamos que esperar. E aí o Simon perguntou, ah, quando que a gente pode mudar se a gente ficar com apartamento, né? Se a gente alugar o apartamento. Aí o rapaz falou, olha, vocês podem mudar na sexta-feira. O dia que o Simon estava conversando com o rapaz, era numa terça-feira. O Simon falou, o quê? Uma, na sexta-feira a gente já pode mudar, como assim? Ele falou, é, o apartamento já está vazio e quanto antes você mudar, melhor para nós, né? E aí foi o que aconteceu. Ele falou, ah, a gente pode ver o apartamento? Aí o cara falou, pode. Aí a gente até também, como o cara falou que a gente podia mudar logo, a gente perguntou, ah, a gente pode ir agora aí, ver o apartamento? Aí ele falou assim, bom, pode vir. A gente veio, olhou o apartamento e tudo. E então, decidimos alugar esse apezinho que foi num preço bom, num lugar bom, né, onde a gente mora, é, na mesma cidade. Não é o apartamento mais novo do mundo, é bem antigo, mas, assim, para nós vale, vale muito a pena, valeu a pena ter é, alugado esse apartamento. Então, na sexta-feira, nós assinamos o contrato e aí já começamos a limpeza mesmo, né? Aqui é Brasil, então, brasileiro gosta de uma faxina... E aí eu comecei a limpar todo o apartamento, a gente também decidiu pintar todo o apartamento porque tava bem sujinho, bem feinho, e, e foi bem legal, assim, esse processo, né, de, de, de mudança, a gente não tinha mudado, assim, pra nenhum lugar, né, de pintar, de ter que renovar, de ter que... É, colocar as nossas coisas assim, porque a casa que a gente morava já era do Simon, então acabou que a gente só mudou algumas coisas. Mas aqui realmente é, é um lugar que a gente teve que fazer nosso, então foi um processo mais legal de, de, de se fazer juntos, né? Mas comenta aí o que você acha de mudança, se você gosta de mudar. Tem gente que gosta de mudar, né? De fazer mudança, de todo essa, esse processo de mudança. Eu não gostei muito dessa coisa de mudar, né? Porque é muita bagunça, é muita coisa que precisa organizar. Se você já fez alguma mudança recentemente, como foi pra você? Ou se você não vai mudar tão cedo na sua vida? Aí deixa aí nos comentários que vai ser bem legal ouvir também a sua experiência de mudança. É, como foi pra você? Quantas vezes você já mudou na sua vida? É, e aí você deixa aí nos comentários, tá bom? de morta, porque meu marido decidiu fazer mudança sem aviso prévio, mas olha a bagunça. Só olha. Quem vai arrumar tudo isso? Ok. Nem terminamos de tirar os papéis ali, ó. Vou mostrar. E tá tudo uma bagunça ainda, ó. Olha aqui. Olha aqui como muda, como a gente arruma as coisas. geladeira fazer a janta, você pode pegar. Você pode pegar. Você está feliz com a nossa primeira janta? Você a choice. Bom, gente, mas é isso. Não esquece de dar aquele like, muito like nesse vídeo, de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e se você quiser é, saber mais dessa experiência de morar em outro país, não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também tem aqui no meu canal, dos meus amigos, da minha família, que moram também em outro país. Então, se você está é, interessado nessa vida de imigrante, de turista ou do que for, se inscreve aí no canal também, tá bom? Você vai ser super bem-vindo. Mas se você é só curioso mesmo dessa vida de viajante, também se inscreve nesse canal. E no próximo vídeo eu posso fazer um tour aqui pelo apartamento, um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais, assim, as coisas no lugar, tá bom? Um grande beijo, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!